E aí pessoal, beleza? Aqui é o Sr. Titi trazendo mais um vídeo pro canal Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Seguinte rapaziada, já vai se inscrevendo, deixando o seu like E ativando o sininho de notificação para estar tá recebendo todos os vídeos que saem aqui do canal Hoje eu venho trazer um vídeo para vocês, divulgando um Detang aqui a versão dele é 10.2, foi lançado Faz pouco tempo, mano, tá muito Botado, é o servidor mais botado que eu já Vi, assim, na, na versão dele, né Atual, que é a 10.2 Mano, só pra vocês terem noção, olha o tanto De gente que tem aqui, galera, isso é De manhã, mano, eu tô gravando, que ver, uma hora Da tarde, imagina de noite, galera, na moral Tem muita gente mesmo, mano O link do DDTank vai estar na descrição pra vocês virem jogar, beleza? Se você quiser jogar Cara, é só que, velho, clicar no link, esperar 5 segundos e vai entrar aqui no DDTank Você cria sua conta, olha aí, eu criei Continha aqui, os itens que dão aqui, galera, são esses aqui, mano. Ó. Aí, ó, pra vocês No um evento limitado, beleza? Dá esses itens aqui, ó. Porque é o começo do servidor. está tá querendo manter no servidor aí, daí tem que comprar umas coisinhas. Mas se você quiser jogar, cara, o link vai estar Na descrição, a versão dele é 10.2 É uma versão muito boa, eu não sei quanto Que dá pro cupom pro batalha e nem por perca Né, mano? Então se você quiser entrar pra saber O link vai estar na descrição. Galera, faz o Seguinte, mano, se vocês curtir esse vídeo Aqui, eu vejo que tiver 200 likes Tem que ter 200 likes, eu trago vídeo aqui Vou ir na conta, faço muita coisa aqui pra vocês Como eu tô fazendo o que 10.3 Se você não tá acompanhando os vídeos, tá no card Do lado direito aí, a joga acabou Me atrapalhando aqui, que eu tava falando Mas tá aí, né, mano, o servidor aí, se vocês se bater a meta de 200 likes, eu vou trazer mais vídeo aqui pra vocês nesse servidor Acompanha aí, o card tá do lado direito aí Acompanha os vídeos que tá saindo aí do servidor 10.3, que também tá top, beleza galera? Eu tô fazendo as evolução, tô editando os vídeos, tá dando muito trabalho pra fazer Mas no final das contas compensa, né mano? Eu vou pegar esses itens aqui, só pro o vídeozinho não ficar um vídeo pequenininho, né? Pra não ficar parecendo que eu tô gravando por obrigação Porque tem muita gente que acha que os outros gravam por obrigação aqui, né? Obrigação nada Você eu... acha que quer ver é obrigação fazer isso aí? Vai fazer minhas capas aí Daí vocês vão ver que é obrigação Daí eu quero ver Um youtuber aí que vai, vai fazer as capinhas igual a minha Nem esses caras aí que quer ver Pode ter mil, cem mil inscritos Acho que consegue fazer umas capas igual a minha Acho que nem alcança o nível não É querer me gabar não Mas é o bicho aqui edita E eu tava querendo fazer um curso, tá ligado? Pra vocês, né mano? Não fazer um curso, eu querer fazer um curso Queria fazer um curso pra vocês, assim, galera. É tipo assim, de Photoshop. Se vocês quiser é só falar aí. Mas tem, tem muita gente, né, mano? Porque eu não vou disponibilizar meus packs à toa, não, tá ligado? É muito pack. Foi muito caro comprar esses packs. E também, tipo assim. Não é de uma hora pra outra que o cara vai pegar e. É, dá os packs de graça pra ninguém, não, tá ligado? Porque ninguém ajuda você aqui no YouTube. Você começa, você tem que se virar. Mas enfim. Deixa eu ver as peças aqui que veio. Ó, veio dano e tal. Não, vem umas coisinhas aqui de leve Vem outra coisa, mas tudo bem Não dá nenhum cupom, tem de batalhar pelo jeito pra conseguir cupom hum, Acho que por enquanto é isso, né mano? O que, que tem aqui pra ativar? Nada Se vocês quiserem vídeo aqui, como eu disse pra vocês Bate a meta aí de 200 likes que eu trago vídeo aqui pra vocês o link do servidor tá na descrição esse vídeo aqui não vai ter, que ver, muito corte assim, né, galera? Porque, tipo assim, é um videozinho mais simples. Mas os vídeos de evolução, próximo vídeo, se bater essa meta de 200 likes, garanto que você vai se impressionar com a edição. Mas, mano, vamos fazer o seguinte. Desce embaixo, ativa o sininho de notificação. Que o YouTube atualizou o sininho de notificação. E, mano, agora chega a notificação. Se você ver, clicar e ativar o sininho de notificação e colocar receber todas as notificações do canal... Todo vídeo que sair, você vai acompanhar o vídeo, vai deixar o seu like. E garanto que a hora que ver eu tiver as coisas boas, tiver tudo certinho aqui, as evoluções vai ser a melhor evolução que você vai ver, mano. Porque eu tô focado aqui pra deixar o canal como? No pique, ó, daquele naipe, parceiro. Então, era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mano, 10.2 o servidor. Tá lotado, galera. Não é que ver querendo pagar pau o servidor, mas, mano, tá muito lotado. É o servidor que tá cheio. É o mais lotado que eu já vi no momento, entendeu? Por isso que quer ver? eu tô trazendo aqui pra vocês Vocês gostam de novo servidor? Mas faz o seguinte, mano Se você não sabe, que ver, esperar 5 segundos Se você usa de Brock e não sabe, que ver, entrar no servidor mano. Faz o seguinte, ó Clica no link, vai aparecer um anúncio Você espera, que ver, 5 segundos Clica em passar anúncio, você vai cair no servidor Daí você cria sua conta Custa alguma coisa? Não custa nada, cara. É só fazer isso, entendeu? Porque é muito difícil para as pessoas compreenderem isso. Mas tudo bem. Espero que vocês tenham gostado. Me segue nas redes sociais, que é o Facebook, Instagram. E deixa o like nesse vídeo. Vamos tentar bater essa meta aí de 200 likes. Um abraço do Senhor Tietchan. Até o próximo vídeo. E falou.